Go away. Uma série criada por Liz Flahive e Carly Mensch, que segue o modelo estrutural que a produtora Genji Kohan criou para Orange is the New Black, que é um sucesso na Netflix. É sobre um grupo de mulheres que se une em torno de um espetáculo de luta livre. Quando eu era um moleque, eu adorava assistir essas coisas: Telecat, Fantomas, Ted Boy Marino. Ruth é uma atriz focada, mas frustrada porque ela não consegue trabalho. E Debbie, também é atriz, deu um tempo na carreira para ter um bebê, e essas duas eram amigas até surgir um conflito conflito pessoal. Na falta de oportunidade melhor elas se juntam a Sam e Bash dois produtores de cinema que têm uma ideia genial de criar um programa de luta livre apenas com mulheres, chamado GLOW, Gorgeous Ladies of Wrestling. Junta-se a eles Cherry, uma dublê que procura um show onde ela possa atuar enquanto cai, Carmen, a filha de um lendário lutador de luta livre que não quer que a filha entre nesse meio. Justine, uma adolescente obcecada pelos filmes do Sam, Melrose, uma garota que faz qualquer coisa para aparecer, e Sheila, a Mulher Lobo, uma moça esquisita que se recusa a sair do papel de Mulher Lobo e que procura um espaço onde ela não seja tratada como uma esquisita, entre outras personagens menores. Glow tem 10 episódios, três a menos do que a média das séries originais da Netflix, e isso é muito bom, pois com apenas dez episódios. Em alguns momentos dá para sentir a série se arrastando, imagina com três. O conceito de Glow é bem parecido com o do George is the New Black, unir um grupo grande de mulheres em um espaço comum e fazê-las conviver com seus problemas, angústias, descobertas. Mas falta um pouco de carisma para o grupo. A Alison Brie é uma boa atriz, e mesmo sendo protagonista, a personagem Ruth parece que não tem força para carregar a série. A Deb, interpretada pela bela Beth Gilpin, surge como um contrapeso, mas parece também que desaparece em alguns momentos. Apesar de fofas e simpáticas, nenhuma das outras personagens realmente ganha o espectador, seja pelo carisma ou pela história pessoal de cada uma delas. A produção e os detalhes dos anos 80 são ótimos, a trilha sonora arremessa o espectador para a época, cabelos, coreografia, sobrancelhas, roupas, carros, está tudo lá. O ritmo dos episódios é constante, e esse talvez seja o problema. É um ritmo lento, que tropeça nele mesmo, que falha em entregar o inesperado. É uma boa série que tem alguns bons momentos, mas o todo é meio insoso Ainda assim é uma diversão boa, sem maiores pretensões, fácil de consumir e perfeitamente esquecível. Mas se você espera uma nova Orange is the New Black, esqueça, Glow tem outra pegada. É uma série bobinha fofinha, inteligente, sem maiores pretensões, nem sempre engraçada, mas sempre divertida, perfeita para assistir de uma vez só, para passar o tempo naquele final de semana gelado embaixo de uns cobertores. A aposta que eu faço é que GLOW, pela simplicidade e facilidade de ser consumida, deve alcançar sucesso suficiente para ganhar mais umas três ou quatro temporadas nos próximos anos. Quem aqui é velho o suficiente para ter visto Luta Livre na televisão brasileira? Deixe a sua resposta nos comentários, inscreva-se e marca aí no sininho para receber o aviso sempre que sair um novo vídeo e se torne definitivamente um rabugento. Nem todo mundo pode ser um rabugento, você pode. E se você já é um rabugento, compartilhe esse vídeo. Quanto mais pessoas esse vídeo alcançar, mais o canal cresce. E se você não é rabugento, seja, se inscreva, apoie o canal, compartilhe os vídeos. Se você acha que não tem um bom motivo para se inscrever, assista aos outros vídeos. Tem para todos os gostos, vai que um deles te anima.